E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, mais um passo a passo aqui, ó. Vamos fazer o assentamento desse maravilhoso porcelanato da Helena, que, ó, esse aqui é o Hope Blue, tá? Aqui, pessoal, é o painel da, do meu quarto de Bahia TV, e nós vamos revestir com esse, esse material maravilhoso aqui da Helena Porcelanatos. A questão é, como vocês podem ver, essa parede estava pintada. Aqui, aqui em cima, perto do gesso, ainda tem um pedacinho da tinta que a gente lixou, tá? Nós lixamos a parede completa, não deixamos nem um pouquinho de tinta. E o pessoal me pergunta assim, Franz, não é só picotar a parede e assentar que fica a beleza? Eu sempre faço assim, não tive problema. Pessoal, picotar a parede incorre no risco da perda da garantia do produto, tá? Tanto do porcelanato quanto do argamassa, Vamos explicar por quê. A indústria de piso, ela só dá garantia se o material for assentado na maneira correta, com a argamassa correta. A indústria de argamassa só dá garantia se o material for assentado com a argamassa correta e também na base correta. Nesse caso, para revestimentos de parede, a base deve ser uma base sólida, ou seja, o reboco cru. Qualquer película sobre o reboco impede a aderência da argamassa, mesmo que você picote a, a parede vai ficar com, com pontos parcialmente comprometidos Porque onde tiver tinta, a argamassa não vai aderir Essa parede aqui, por exemplo, faz fundo com o meu banheiro Aqui atrás é o meu banheiro Se esse banheiro der uma infiltração O que, que acontece nessa parede que tem tinta? A tinta estufa da parede e o piso que estiver pregado sobre ela Vai sair também, vai comprometer a aderência da argamassa na peça e na base então, como questão de garantia, tanto da empresa cerâmica como da argamassa, você tem que lixar a parede e deixar no reboco como está aqui, para depois fazer o assentamento correto. Nesse caso, como é um piso de grande formato, nós vamos usar as técnicas que é, nós demonstramos nas palestras da Helena Bolsonaro, no Brasil todo. Estamos fazendo uma série de palestras. Junto com a Helena, mostrando passo a passo, dupla camada, mesmo sentido, dos cordões, uso de niveladores e tudo mais. Você vai ver esse passo a passo completo aqui no canal Os Legistas, no Facebook, no Youtube, no Instagram e no TikTok do Os Legista, O passo a passo completo desse material maravilhoso, que a minha patroa escolheu quando nós estamos lá na fábrica. Beleza, pessoal, então aguarde aí, ó, novos passo a passo aí, os materiais da Helena e do Clube E lembre por questão... De garantia do assentamento sempre lixo a parede. Beleza? Valeu, pessoal. Fui!